pessoal, meu nome é Rafael Pasqualin, eu estou de novo aqui no TT pela terceira vez e eu queria apresentar para vocês a linha Real Performance de mangueiras de freios flexíveis é... ela é utilizada na MotoGP, no Superbike, no BSB, enfim, nos principais campeonatos de moto velocidade do mundo e eu tenho a honra de utilizar esse produto aqui no TT também, onde segurança vem em primeiro lugar então eu espero que vocês conheçam e saibam mais sobre a linha Real Performance que agora está disponível no Brasil e pode ser aplicada em qualquer motocicleta 所以... Hey,